Vamos pra cima todo mundo, aquele clima, aquele clima, energia positiva, família! Vão! A rima te consome. Da VQM é esse fraco que ele esqueceu até o seu nome. Por isso, que nesse instante, você tá puto. O que que aconteceu? Ele mandou um substituto. Mas pelos seus versos fraco e não ao suto. Você deve ser o substituto do substituto. E é essa que é minha conduta, porque de frente agora você me insulta, porque você não tá instruído, vai ser substituído, nesse instante você vai ser destruído, colocado no seu lugar, aqui é pra lá, aqui você pode até tentar, mas irmão, não vai dar, então é melhor você rezar, chorar, sei lá, pedir pra Deus, ah, lá oh. direito de resposta, oh. o rap, vamos que vamos! Batalha na central, certo? Solagem está previsto Zona Oeste de São Paulo Máximo respeito e gratidão Satisfação, parceiro Aê Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip, hip, hip Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip, hip, hip ele esqueceu meu nome sem recaída Eu vou te esculachar e meu nome se lembra pro resto da sua vida É isso que eu faço, não sei se entendeu E pode falar que agora você submeteu É substituto, ideia eu consumo Só que no substituto ensina eu sou o melhor aluno É isso que eu faço, só brincando com as palavras Você, parceiro, certeza que sempre trava Aê, na moral, não ramela Não sou porra nenhuma, mas não subestima o moleque de favela Tô cheio de esperança, moleque eu proceder, Fazer a minha história e todos vão me conhecer, só que na moral aqui chegou seu fim, só vai estar só vai tá comigo quem não, quando tava, quando eu não tinha cameraman, e vou colar no camarim. E... Vocês ouviram o primeiro round? Barulho para o Fraquitão! Barulho para o do rap! Fraquitão? Do rap! 1 um a 0 Fractal, segundo round do rap terminou, do rap começa. Vamos, caralho! Aê! Aê! Vai matar ou vai morrer? Vai matar? E vai matar ou morrer? Vai morrer vai matar. E vai matar vai morrer? Vai morrer vai matar. É o fractal, tá, eu caio no tropeço. Ele é fractal, tá, pensou que chega ao fim? É o um novo recomeço. É isso que eu faço sem tropeço na batida. Você é tal certeza que eu acabo com a sua vida. Você subestimou, falou até do nome. Só que ideia boa, a que a gente consome. Não vivo pra deixar nome, essa é a realidade. Quanto rap de verdade, vivo pra deixar saudade. É isso que eu faço, rimando no criativo. Happy é que com som intuitivo. Só que ideias aqui eu sou relativo. Não deixo lenda depois de morto, faço lenda. Tando vivo. É isso que eu faço, essa improvisação Então não subestime, segura esse refrão uh! Direito de resposta fraca então, Violentamente segue na vibe E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele verso dente aqui é sem caô Falou uma pá que ia travar, e no fim foi tu que travou E aí irmão, cê não tem essência Pra começar a se comparar com o Tupac É prepotência, então é melhor você pedir clemência Eu tô passando uma visão pra você na transparência Eu não te subestimei, irmão, no endereço Cê sabe, cê mesmo disse truto, eu nem te conheço Cê acha que eu, com essa cara, eu vou desmerecer a aparência de alguém? É, não truto, é porque minha rima é rara E pra bater de frente você vai voltar Tá nada bem, cê disse que queria Deixar a saudade, o verso lapidado Bruto, vai ter saudade mesmo Só família em luto oh! oh! Caralho, vocês ouviram, família? Por ordem de rima Barulho pro D-Rap oh! Barulho pro fractal. 2 oh! a 0, Flaquital, Flaquital